Seja bem-vindo à Conferência de Mautic de 2021. Eu sou Rodrigo Demetrio e é uma honra gigantesca fazer parte desse evento, já pelo segundo ano consecutivo. Ano passado a gente palestrou sobre Integromat e como integrar o Mautic com outras soluções, CRM, Facebook Ads. E esse ano vamos falar sobre Metabase. Como explorar o Metabase para gerar relatórios profissionais, intuitivo, clique arras. enfim, a gente vai passar por tudo isso hoje. Mas antes eu quero agradecer a nossa comunidade brasileira, muito obrigado pela participação, pelo engajamento. Quero agradecer também a Ruth, a líder do projeto do Maltic, pela sua liderança brilhante. Também agradecer o EC, da Alemanha, que tem um podcast incrível sobre o Maltic, e também o pessoal da Web Mechanic que criaram o plugin, o email builder, né? que é o plugin do Moshik 3, que permite que a gente use o Grapes.js, que é o plugin de, é, que agora você pode dar na versão 3, que é um plugin excelente, melhora bastante a experiência do Moshik. Um aviso importante, nós vamos compartilhar no final dessa palestra alguns SQLs já prontos para você usar na sua ferramenta preferida de BI. Então, se você quiser fazer o download, desses SQLs, fica até o final dessa apresentação. Combinado? Bem, vamos lá. É, por que usar o Metabase? Né? Ah, a primeira pergunta. Por que, que a gente deveria usar o Metabase ao invés de usar os relatórios do próprio Maltic? Bem, primeiro porque o Metabase é extraordinário. Quem já usou o Metabase... Já percebeu como é fácil, intuitivo, você clica e arrasta e tem muito recurso. E uma das primeiras razões que é melhor usar os relatórios do, do Metabase é porque os, os relatórios são profissionais, são bonitos, são intuitivos, você pode mudar a cor, enfim, tem muita opção. E, e quando você entrega um relatório desse tipo com Metabase, é outro naipe, né? é outro tipo de apresentação, enfim. Esses aqui são alguns exemplos do que você pode fazer com o MetaBase, que eu tirei do próprio site do MetaBase. Você pode trabalhar com gráfico de barras, de linhas, fazer comparativos, é, gráfico de área, enfim, tem vários. E tem também de funil, você pode montar um funil lá. A segunda razão, porque o MetaBase ele é mais rápido que o Maltic. O MetaBase ele tem uma, uma, uma, uma, um motor de... De, de consulta muito mais aprimorado, né? Ele, ele, ele traz a informação mais rápido que o Malte. Né? E isso é muito bom, principalmente para quem tem grandes listas de contato. Terceiro, você pode navegar nos dados livremente, você pode entregar o MetaBase para o seu analista de marketing, ele navega nos dados, né? a gente já instalou para vários clientes e vários deles o analista é uma pessoa que não é técnica e ele conseguiu navegar, criar filtros, enfim, foi uma interação bacana. Esse aqui é um relatório que a gente criou já com dados do Maltic, puxando do Maltic, né, o número de contatos do nosso Maltic, a taxa de crescimento, esse dia que foi um dia que a gente importou do, do, do nossa ferramenta de chat, né, nunca faça isso, porque zoa todos os seus relatórios, mas tem alguns relatórios bacanas, como esse aqui, ó, que compara quantos leads tivemos no mês, na, no dia, na semana, comparado com, com o período anterior. Se você quiser acessar esse relatório, Apenas para você perceber como que é a experiência, de já sair instalando o Metabase, você pode acessar, escanear esse QR Code ou acessar essa URL. E aí você vai cair num relatório lá, que é esse relatório aqui. Pelo menos para você ter o primeiro contato, ver se é interessante investir seu tempo nisso ou não. É, agora, uma polêmica: uma polêmica sobre o, o, o, o Metabase e o Mautic. Bem, na minha visão, o Mautic não é atribuição do Mautic gerar gera relatório. É, em várias ferramentas de automação como o Marketo e tantas outras a parte de Analytics fica em outra área fica em outra é, uma área totalmente diferente é, eu até gostaria que o Mautica tivesse um jeito de desabilitar todos os relatórios para que a gente pudesse puxar em outro lugar porque o que é especializado em fazer a jornada fazer a comunicação orquestrar a comunicação Ele, a, o papel principal do Mautic é orquestrar a comunicação multicanal esse é o papel do Maltic. Agora, é, tem várias empresas que já jogam todos os dados do Maltic num data lake, e aí usam ferramentas de, de marketing analytics assim, para puxar. Por que, que eu acho isso? Né? Por que, que essa é a nossa visão? Porque o, o marketing não, não, não puxa dados. De, né, hoje o mercado usa muito esse conceito de lake. Mas o conceito de lake, para mim, não partindo do ponto de vista técnico, mas da palavra mesmo. Lake é um lago. né? Geralmente, os dados né? um lago é isso. É uma paz de espírito. Você fica lá contemplando a água é, em, em ligeiro movimento. E para mim marketing analytics, falar de dados na área de marketing, não é isso. Não é essa paz de espírito. É um negócio muito mais turbulento. E aí, é, eu até achei um, um, um vídeo aqui do, das cataratas no Brasil. E para mim, Marketing Analytics é isso. Como se cada um dessas cachoeiras fossem entrando dados no, no, na sua ferramenta de análise de dados, na sua ferramenta de BI. Então, por exemplo, ó, vindo dado do Facebook, vindo dado do Google Analytics, vindo dado de várias ferramentas, é, jogando dado na sua ferramenta. Então, você precisa de uma ferramenta que se conecte com vários data sources, né, com várias é, é, é, é origem de dados. Então, para mim, marketing, é automation, né, automação de marketing, você trabalhar com várias fontes de dados, é isso, é uma coisa dinâmica, é um rio um rio super rápido de volume de água, e esse volume de água vindo de todas as direções, de todos os momentos, quer dizer, você toma água na cara, você continua, para mim, é isso, não é aquela maceira de um lado, para mim, Fazer análise de dados é isso, isso é a realidade, vindo do outro lado, você olha, você pode bombar, enfim, e tem ferramentas próprias para fazer isso, né, saírem dessa, dessa pasmaceira. É. Vamos mudar agora, Vamos sair aqui. A área de Marketing, Marketing Analytics, ela é muito maior do que apenas falar de Metabase, tem software já, com, já é, consolidados mas o objetivo principal é o que? É aprender o que aconteceu, né? olhar para o passado, o presente, o que está acontecendo e o futuro, saber o que pode acontecer. É nesse sentido que as ferramentas de Marketing Analytics, elas, elas trabalham. É um mercado já consolidado de ferramentas de BI, por exemplo, temos a líder Tableau, temos é, Power BI, que é muito usado, temos várias ferramentas aí que existem no mercado, temos enfim a clique temos tantas outras eu já usei algumas delas essas aqui eu já mexi um pouquinho em cada uma delas essas aqui de baixo geralmente empresas menores se bem que o Power BI também tem umas licenças o clique também tem umas licenças de entrada interessante mas geralmente essas da primeira linha empresas menores e aqui empresas maiores com mais é, mais dados também eu usei bastante a Clipfolio durante um bom tempo é bem legal depois eu usei a Cyphe, que tinha um preço um pouco mais em conta. E a Data Studio, né do Google, que é para quem usa os produtos do Google, AdWords, é o é o Google Ads e toda o Google Analytics. Então, tem uma conexão mais nativa, assim, podemos dizer. Né? É, e no Open Source, nós temos o Kibana, que também é Open Source, uma Metabase, que a gente vai falar, o Kibana, mas o Kibana, apesar de... De alguns clientes nossos usarem o Kibana até para marketing, mas eu acho que não é tão intuitivo assim que nem o MetaBase nesse quesito. A ideia é apenas apresentar que tem outras ferramentas, que esse mercado é gigantesco e o MetaBase pode ser uma solução caso você não esteja usando uma dessas ferramentas. Se você já usa uma dessas ferramentas, o melhor seria você partir para um, alguma dessas mesmo e conectar o seu mouse com elas. Bora lá, vamos fazer, vamos mexer no Metabase, eu acessei o Metabase aqui, Esse, essa demonstração a gente não vai mostrar a instalação, vai partir de uma instalação pronta, aqui nessa primeira sessão do Metabase, depois de instalado, já logado, ele mostra os dashboards, o Metabase tem dois níveis, perguntas, que são as questões, e os dashboards. As perguntas são os charts, né, as, os, os blocos de informação, e o dashboard é uma coleção, né, é uma collection de de, de, de perguntas, de questions. É, aqui os atalhos né, que a gente, a gente destaca aqui, todos os nossos análises, as nossas questões, e os bancos, de dados, os bancos de dados que já estão conectados aqui. Vamos agora acessar o nosso banco de dados, o banco de dados da portic do Mautic. e ele vai listar todas as tabelas do Mautic. O legal é que nesse modo que eu estou navegando aqui, é, eu não consigo alterar os dados, então você pode navegar com um pouco mais de tranquilidade aqui nos dados, todas as tabelas do Maltic, eu vou passar por algumas tabelas principais, aí. uma delas é a tabela de leads, a tabela de leads lista todos os contatos, né? porque nos primórdios do Maltic ele chamava contatos de leads, depois mudou, mas o nome da tabela não mudou. E aqui você pode perceber que é cada campo que você cria no Mautic, cria uma coluna dentro do seu banco de dados. lá. O legal disso, para quem acessa diretamente o banco, é que você pode filtrar diretamente por aqui. Ó. Lembra do segmento do Mausk, que Você filtra lá dentro do segmento, faz o filtro? Então é a mesma coisa, todos os campos que estão lá, com a vantagem que você pode criar relacionando com outras tabelas. né? Porque lá no segmento do que você não relaciona com outras tabelas. Você meio que faz um filtro só da, dos contatos. E é, eu vou passar por alguns, alguns recursos legais aqui do MetaBase. Um deles é você filtrar as colunas. Digamos que você fale, ah, não quero essa coluna, não quero essa, não quero essa. Não quero... Eu só quero a coluna nome e e-mail e telefone. Pronto. Você pode remover todos aqui, ó, remover todas as colunas que você não quer, e salvar, e vai ter uma visualização exatamente do jeito que você quer. Outra coisa que você pode fazer, você pode fazer um filtro nessa visualização. Você filtra exatamente, ah, eu quero só os contatos dos últimos 30 dias. Um campo interessante para fazer isso é o, o Date Identified, aqui, ó, que é o dia que a pessoa se cadastrou no seu Mautic. Por exemplo, a pessoa pode acessar o seu site vários meses, aí é, é o date, date, date Added, que é o dia que a pessoa acessou o seu site, mas ela não se cadastrou, ela é um usuário anônimo, mas depois de algum tempo ela se foi identificada. Aí você coloca lá, eu quero pegar os contatos que se cadastraram nos últimos 30 dias, incluindo o Today, ó, e aí, incluindo Hoje. Então, você percebe que o, o, o, o MetaBase é cheio de pequenos atalhos que facilitam muito a nossa vida na hora de puxar os dados. Isso é uma coisa muito legal. Agora vamos fazer uma contagem, digamos, ah, eu quero contar quantos contatos nós tivemos quantos contatos identificados né, nós tivemos por mês aí pronto, já tenho um, um, um relatório aqui ó, de número de contatos que, que a gente conseguiu mês a mês ó. mês a mês o número de contatos que nós conseguimos mês a mês isso muito rápido, tá vendo? eu posso já jogar para o modo de visualização de linhas, eu posso mudar para barras aí depois que você muda Cada um desses aqui, ó, linhas, barras, tem um, eles vão fazer perguntas diferentes. Depois que você, você colocou, então, os settings aqui, de acordo com, com o tipo de visualização que você escolheu, vai mudar. Você pode, por exemplo, colocar uma linha de objetivo. Olha, digamos que o nosso objetivo, ó, deixa eu ver, aqui está em torno de, vamos botar, vamos botar que o objetivo é 300 aqui, ó. Opa. Ó, 300. Então, isso aqui é o nosso objetivo. Ah, conseguimos dois meses só acima do objetivo, por exemplo. A ah, outra coisa legal é o trend line se mostra se você está indo para cima ou para baixo. O nosso aqui está indo para baixo, aqui, é o trend line. Né? Ele mostra se está aumentando ou tá diminuindo o número de contatos. É, mostra os valores, né? o número de, de contatos. Enfim, você pode brincar bastante, mudar a cor, fazer um monte de coisa aqui. A ideia não é mostrar especificamente cada chart. Legal, você montou, agora vamos salvar isso. Vamos colocar num, num dashboard. Malt conference ptbr. É, e vamos salvar. Opa, errei aqui, mas beleza. E aí ele vai perguntar, ah, você quer colocar num, num dashboard? Sim. Vamos colocar num dashboard, vamos criar um, um dashboard novo. Vou colocar Malt Conference PT BR e vamos criar aqui. Vai jogar num dashboard. Olha lá, jogou lá. Clique e arrasta, veja um tamanho que eu acho interessante. Salvar e pronto, temos um dashboard bonitão aqui. Ó, pode é, configurar várias coisas aqui, a posição dele. Enfim, você pode compartilhar. Digamos que você queira compartilhar esse dashboard com alguém. Você clica aqui e vai te gerar uma URL. Você manda essa URL para alguém, você pode embedar, digamos que você tem uma intranet, você é uma agência, então você colocou lá painel.minhaagencia.com, você manda para os seus clientes, todo mundo loga lá, aí cada cliente você configura lá o, esse, esse, esse parâmetro aqui, ó. cada cliente vai renderizar um dashboard diferente, aí cada um vai acessar o painel lá, certo? É, vamos fechar aqui, beleza. Vimos compartilhamento, você também pode aqui compartilhamento, você pode. Ele fala de, de subscription. É quando você recebe automaticamente o relatório. Então você pode colocar lá e configurar para receber esse relatório, né ou até receber no seu Slack. Bem bacana. É, você pode. Tem modo noturno, tem um monte de coisa aqui que você pode mexer no seu relatório. Né? É bem, bem legal. O, vamos fazer outra pergunta. Isso aqui é uma, é uma pergunta, né? Dentro de um relatório. Então vamos fazer outra, são três níveis de perguntas, simples, a customizada e a nativa que se digita SQL mesmo, vamos fazer uma simples, né, mostrar o caminho, vamos escolher qual banco de dados, é o da port que a gente está usando, e eu vou pegar a tabela, qual tabela que eu vou usar, vou usar a tabela leads, e agora eu vou fazer uma pergunta diferente, eu vou pegar quantos contatos é, nós tivemos, uh, date identified, só que eu vou fazer agora, em vez desse aqui, eu vou fazer o de trend, que é aquele, esse aqui, ó. Vamos lá, adicionar, salvar e vou colocar naquele mesmo relatório, contatos por, por, por mês. Eita. Salvar, ele vai perguntar se eu quero adicionar no dashboard, yes please. E eu vou colocar nesse aqui que a gente criou, ele vai jogar ali algum canto, aqui ó, contatos por mês. Vou colocar isso para baixo, colocar para cá. Legal. Nós tivemos sete novos contatos agora em junho e mês passado 12. Está né? comparando. Né? Aqui eu até posso ver também comparar aqui. Ó. Deixa eu salvar aqui. Olha lá. Opa. É, enfim, aqui. Aí você pode vir adicionando. Digamos que eu queira fazer um, um por dia também. Ó. Vou colocar uma, uma questão nova aqui. Vou lá, acho o meu banco de dados, coloco por dia por dia. E eu vou filtrar aqui de novo o mesmo campo. Date identify. Só que aqui eu vou mudar por dia. Ó, e aí eu vou mudar para trend de novo, né? Que é aquela. Done salvar e vou colocar lá naquele naquele mesmo dashboard yes please nesse aqui Olha lá ele já colocou no, no espacinho certo ele botou nada para comparar porque provavelmente eu consegui dois contatos ontem também né dois ontem dois hoje aí não comparou e aí você pode vir adicionando vários vários relatórios legal agora eu vou mostrar uma consulta nativa aqui eu vou abrir um um relatório nosso aqui, aqui, opa, não, esse não, eu vou pegar algum que a gente já tem pronto, deixa eu ver se eu tenho algum pronto aqui, legal, aqui, vou abrir esse aqui, esse aqui a gente já teve que criar na mão, né? a gente criou na raça mesmo, é um relatório que mostra o ID do e-mail, o assunto do e-mail, porque lá no mouse que internamente ele mostra o, o nome interno, né, internal name lá. O número de e-mails enviados, o número de leituras, isso aqui a gente tem lá na listagem do Mautic, mas a gente não tem um clique na listagem, a gente tem que abrir e-mail por e-mail na listagem do Mautic para ver os cliques. E também as respostas, para quem configura a caixa monitorada do Mautic, o Mautic pode, o Mautic pode ler uma caixa de e-mail, e inclusive pode ler G Suite também, né, que a gente, na documentação do Mautic fala que não dá, mas tem um caminho que dá para fazer. É, inclusive esse cliente usa esse caminho, né? Então, mostra o número de respostas. Quem criou, que eu acho bacana ter também na listagem, e se o e-mail está tá publicado ou não. Além disso, ele também mostra uma condicional que deixa a corzinha mais, mais intensa nos resultados. Então, você bate o olho mais rápido, né, e você já identifica ali. Agora, vamos supor que a gente quer pegar essa query, essa consulta, e passar para outro cliente. Você é uma agência ou você quer aí você quer pegar essa consulta aqui essa consulta não é aquele construtor bonitinho do MetaBase é uma aí você dá um Ctrl C aí você vai fazer uma pergunta uma pergunta nativa e eu vou perguntar no banco de dados da Portica agora vou colar vou dar play e aí temos já o nossa consulta pronta aqui deixa eu jogar Opa, deixa eu me jogar aqui para temos a consulta pronta aqui Aí é só salvar aqui, adicionar no dashboard, enfim. E já está pronto. Deixa eu salvar isso aqui, então. É, teste. Eu vou ter que fazer uma limpeza aqui, porque... Vamos lá pro aquele lá. Deve jogar lá para baixo. Não, jogou aqui em cima. É, aí você... Vocês colocam na, na melhor posição que vocês puderem, né? Aí, ó. Show de bola. Aí ah, aqui ele tem aquela coisa de da condicional, de mudar a condicional aqui, ó. isso é dentro da pergunta na visualização settings conditional, aqui ó, adicionar uma regra, hum, cliques, deixa eu voltar aqui, cliques, olha lá, ele fala quando cliques. Aí tem umas regras aí né, aí tem que, tem que brincar aqui um pouco para ver. Clicks, replies, done. Deixa eu voltar lá para o meu relatório, deixa eu ver se, foi. se eu consigo mexer direto de lá. All itens, dashboard. Vamos abrir aquele lá e vamos colocar a corzinha, a condicional, oh, esse aqui, ah, aqui eu tenho o oh, visualization option aqui, aqui, equal, greater than, Ó, bonito o negócio, hein? Ó, vamos colocar todo mundo que o que O replies, é, todos os replies foram maior, né? Vamos pegar leitura. Todos que leitura foram maior que um número bom, 700. Aí, ó, só os que foram maior de 700, ó. Ele marcou aqui já automático. E é, ele tem aquele color range, né? Ó lá. Ele vai ficando mais forte é, de acordo com como vai subindo ali. Deixa eu atualizar essa regra. Aí você pode mudar de cor, né? Enfim, aí é aquelas aquelas coisas todas. Show de bola! Então a gente já viu como criar um relatório usando o construtor dele, como copiar o SQL. E agora eu vou mostrar um outro relatório que a gente criou aqui para o Conference, que é quando ele tem filtro, quando ele tem filtro aqui em cima. Esse aqui é um relatório que a gente é, é especialmente para formulário. Formulário no Maltic, ele salva. Cada formulário é uma tabela. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para o banco de dados. Cada formulário, quando a gente cria um formulário novo, é uma tabela. Ele cria uma tabela. Então vamos aqui, ó, aqui, ó, form. Está vendo? Ó, cada um aqui, ó, form result, form result. Cada um desses é uma tabela. Cada um desses é um formulário do Malt. E Só que tem um que eu gosto muito, que é o form submission, que ele reúne todos os formulários, ele é bem legal eu gosto muito dessa tabela, uma das minhas preferidas porque fala a data que a pessoa enviou o formulário, qual o formulário foi, ó, o 3, ou 4, ou 5 qual que é o ID da pessoa né, o lead ID, e qual que é a última página que ela acessou antes de, de se cadastrar, é bem legal eu gosto muito dessa tabela e aí eu fiz uma brincadeira em cima dessa tabela aqui, usando aqui, ó, os filtros os filtros que já estão os dados que estão puxando, eu configurei já para puxar por padrão, né? Os ID dos formulários aqui, então está puxando esses cinco formulários. Quantos cadastrados tivemos do dia 1 de abril ao dia 30 de abril? Tivemos dois. Né? O roxinho aqui é o ano passado e o verde é esse ano. Esse relatório não é afetado pelas datas aqui, né? Só pelos formulários, esse aqui de baixo. Ele só é afetado é, pelo ID. Esse aqui é afetado pelos dois, tanto pelo... ID do formulário, quanto pela data. Eu vou agora mudar a data aqui, eu vou mudar a data para 1 primeiro, primeiro de abril de 2021 até primeiro. Aqui, ó. Então ele teve ó, sete contatos desses cinco formulários. Esses cinco formulários tivemos sete contatos. E o período anterior tivemos dois. E aqui a gente pode ver, ó. Período atual, verde. Lembrando que isso aqui não é afetado pelas datas, é sempre o ano atual comparado com o ano passado. Então, verde é esse período, é esse ano, 2021. Tivemos 7. Período anterior, 2. E aqui, uma, uma taxa de crescimento. Claro que você pode mudar esse primeiro bloco, né? ele está meio feinho, mas né? pode mudar o visual. E aqui, depois você compara quais são os e-mails. Ó, eu tive sete contatos. Quais foram esses sete contatos? Foram esses. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todos do formulário 95. E aí você pode botar mais formulário aqui, pode digitar o ID do formulário, dar enter, enter, enter colocar... Então, esse aqui a gente mostra como usar variáveis. Quando você edita o formulário aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, ele mostra quais os formulários que estão tá puxando essa variável. Clica aqui, ó, esse aqui não está puxando, ó, só esse e esse aqui de baixo. E esse aqui também, só esse e esse aqui de baixo. Certo? show de bola, mostramos variáveis, mostramos basicamente acho que era isso pessoal que eu queria mostrar acho que é um overview super rápido para um, um, é, te ajudar nessa, na adoção do, do Metabase quem tiver mais dúvidas sobre o Metabase pode acessar o nosso site né, port.com e mandar uma dúvida caso você tenha, a gente também ajuda a instalar, configurar e deixar ele conectado com o seu mouse, acho que bonitinho e agora, conforme prometido, eu vou compartilhar o, alguns SQLs, são três SQLs, né? Desses alguns que eu mostrei aqui, que já vai estar tá pronto. você copia e cola, tanto no, no Metabase ou qualquer outra ferramenta de BI conectada ao seu Maltic. Aí é só acessar mkt.powertic.com.br SQL, aí você vai cair numa landing page lá, mkt.powertic.com.br SQL. Vai cair na nossa landing page, é só digitar o seu e-mail lá, aqui ó. só digitar o seu e-mail bonitinho aqui, downloads, vai receber um e-mail com dois links, um link é, são os SQLs e outro link são é a nossa apresentação aqui os PDFs, tá bom? É isso, muito obrigado pela participação, obrigado por estar presente na comunidade Mautic e até a próxima! Olá, pessoal. E aí, gostaram da, da, do Metabase? Agora vou abrir aqui para... Vou abrir para a pergunta. Se alguém tem alguma dúvida do Metabase, gostaria de perguntar alguma coisa. É, eu recebi uma, uma pergunta aqui na plataforma é, falando sobre qual que é o tamanho... Né, quais são os requisitos mínimos para instalar o Metabase? Né, qual que é o tamanho do servidor necessário para instalar o Metabase? Bem, ele não consome muito, né? É, ele, até quando você olha a documentação dele e tudo mais, até numa máquina de 15, de 12 Mega, aí, de, mega RAM, aí, é, de RAM, ele roda bem, né? Se você for instalar ele direto Agora se você for usar o Docker, talvez seja melhor Uma máquina de 1 GB Que é uma máquina de 5 dólares né Estamos falando de uma máquina de 5 dólares aí roda, roda o Metabase Perfeitamente é, E para quem usa o Metabase conectado com o Mount Percebe que como ele Ele responde né, mais rápido aí Do que a, Quando você abre os relatórios Do Mount, que ele é muito bom Bem, deixa eu ver aqui Mais uma pergunta é... quais são as tabelas né quais quais são as tabelas que a gente acredita que sejam as mais interessantes aí do do Maltic né é... bem as tabelas que eu mais gosto do, do Maltic é a tabela leads que estão onde estão os contatos obviamente a tabela de e-mail status né e a, e, a, e a tabela page hits que é onde guarda as estatísticas mesmo né a tabela page hits é uma tabela bem legal e a tabela form submissions que a gente passou por ela durante a apresentação que é a tabela form submissions ela ela ela reúne todos os formulários naquela tabela e com isso você consegue pegar a data que os formulários foi enviado, saber qual que foi a última página que ele acessou antes de enviar o formulário, então tem um conjunto de informações interessantes lá na form submission, e a page hits que, que além de pegar as visitas nas landing pages, que é o tracking né, que você coloca nas páginas, também pega a abertura de e-mail, então ela reúne várias estatísticas, aí, tanto de visita quanto de, essas são no meu ver, se já é tudo pegando fogo, essas que eu tiro primeiro é... Bem, pessoal, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer novamente a presença de todos. Deixar à disposição nosso contato da PowerTik, caso alguém precise de algum desses conteúdos ou alguma consultoria de Mautic. E é, e é isso aí. A gente se vê na comunidade. Um forte abraço a todos.